Então, fala galera, Craft City! Bom, este vídeo está, saindo no, está sendo gravado no dia que ele será postado, dia 15 de junho, faltando 4 dias para lançar The Last of Us Part 2. Hoje é dia 15 de junho de 2020, meio-dia. Por que isso é importante? Porque este é um vídeo do tempo. É um vídeo no tempo. O que que... Como assim um vídeo no tempo? O que que esse vídeo significa? Significa que eu vou gravar este vídeo para mim mesmo daqui a 10 anos. Exatamente. Daqui a 10 anos eu vou reassistir esse vídeo e vamos ver o que que vai dar, né? O que que vai ter de diferente. Porque que 15 de junho ao meio-dia de 2020? É, para você que não está familiarizado com um calendário, tipo, sei lá, você geralmente não olha o calendário, simplesmente tanto faz que de hoje. Eu vou explicar. 2020 é simplesmente porque é um número redondo mesmo, é porque é mais fácil, que daí 2020 daqui 10 anos é 2030, então é mais facinho pra calcular. 2020. Já junho é porque junho é o um mês 6 de um ano de 12 meses, 12 dividido por 2, ou seja, metade de 12 é 6. Então junho é metade do ano. E dia 15 é porque em junho tem 30 dias e metade de 15 é 30. não nope. <risos> E metade de 30 é 15. Então é. Então junho é metade do, de 2020, 15 é metade de junho. E 12 horas, meio-dia, o próprio horário já diz que é metade do dia. metade do dia da metade do mês da metade do ano é tipo isso do ano de número redondo <risos> 2020 2020 tá sendo um ano bem bosta porque né a gente já começou o ano errado <risos> mas ok você provavelmente ainda se lembra disso lucas de lucas daqui 10 anos então é, vamos começar oi bom daqui 10 anos eu acredito que tu vai estar tá... Bem sucedido, eu acredito que tu vai estar trabalhando no que tu realmente quer, de repente já vai ter alguma namorada, de repente, <risos> e... a Natália já vai ter 10 anos e tu vai ter com 28, vai fazer 28. Bom, e as tuas coisas, aí eu quero saber se tu vai continuar gostando de, de tocar guitarra, de assistir, de fazer aquele jogo RPG lá, e de assistir anime. Como que vai estar a tua coleção de latinha primo? Aqui. Tomara que não dure até lá, porque senão vai ter uma latarada, mas enfim, como que vai estar? Bom, daqui a 10 anos eu acho que tu vai estar tá, vai ter superado os objetivos quanto à questão de trabalho. E com certeza eu acredito que daqui a 10 anos já vai ter tua, tua própria família, vai estar tá conduzindo bem essa tua família, seja já ainda aqui na Itália ou seja onde tu estiver, caso tu não estiver aqui na Itália. Acredito que talvez o teu canal vai mudar muita coisa, talvez quanto ao uh, aspecto que está hoje. Vai ter coisa nova e diferente, mais atualizado. Esse tipo de atualização vai trazer mais inscrito mais visualização eu acredito que daqui a 10 anos tu já além de ter a tua família tu vai estar na tua própria casa né vivendo com essa tua família com uma forma vivendo bem tranquila tua vida com certeza vai ter provavelmente no mínimo pelo menos um filho isso eu isso eu acredito indo bem vivendo feliz com tua família e do teu trabalho com aquilo que tu que tu quis Atualmente eu tenho 17 anos, eu vou fazer 18 em outubro desse ano, então você provavelmente, então você, se você tiver dado o tempo certo, você tem 27 anos e vai fazer 28. Eu estou estudando gráficas, estou no segundo ano, vou ir para o terceiro, eu não sei se você ainda vai estar trabalhando em gra... como gráfico, ou se você já vai ter conseguido arranjar um emprego como game designer, que é o que... Eu sempre sonhei. Vamos lá, vamos falar algumas coisas, sei lá, tipo... Meu anime preferido atualmente é No Game No Life. O último que eu assisti foi Boku no Hero Academia. Eu assisti até a terceira temporada, por enquanto. Então, é... Meu jogo preferido é The Last of Us, só que o 2 tá para lançar, então... Eu acho, sinceramente, eu acho que o 2 vai ser um jogo que vai superar o um, 1. Então, provavelmente, daqui a pouco, The Last of Us 2 é o meu jogo preferido. Mas não sei, você que vai saber me responder. Que jogo é o seu preferido? Filme é Vingadores Ultimato, sem dúvida, foi a melhor experiência no cinema. It 2 também foi muito bom, porque assisti no cinema. Então, é, esses dois filmes aí foram as minhas, meio que, melhores experiências no cinema dos últimos anos: It 2 e Vingadores Ultimato. Mas acho que Vingadores Ultimato ganhou, sem dúvida, porque foi muito bom. Da Marvel, a Feiticeira Escarlate é a melhor heroína. Não sei se vai existir um, um herói melhor do que ela. Então, se existe, fala aí. Uh, da DC, eu não gosto de nenhum herói, exceto a Ravena. A Ravena é da hora. E, é claro, o Coringa e a Arlequina, que são top vilões, top zero. Vamos passar as perguntas. Como é que você tá aí? Tá ali, Boas? É nós Tá trabalhando no quê, né? Porque... Não sei, vai que você já conseguiu trabalhar em game designer. Ou vai que você achou uma profissão que você fica melhor nela. Sei lá, vai que você continua como gráfico, Melhorou as habilidades em gráfica? Isso é uma coisa que eu não preciso perguntar, porque todo dia eu tô melhorando. Então, eu acho que eu vou estar tá melhor mesmo. Mas é isso. O canal cresceu? Né? Espero que sim. Tipo, o canal não faço por dinheiro, faço por hobby. Mas é bom, é legal ver o canal crescendo do mesmo jeito. Quantos inscritos tá agora? Fala aí, fala em voz alta. Eu tô com 127. Sim, provavelmente você vai estar com mais. Eu, eu espero muito. Tá morando sozinho com os pais ainda? Eu acho que com os pais, pra ser sincero. Eu, eu vou perguntar e falar o que, que eu acho pra mim. Mas vai que minha mente muda, sei lá. Mas sim, eu acho que com os pais ainda. Tá na Itália ainda? Espero que sim. Acho que sim. Sinceramente. Não, porque eu não pretendo ir pra outro lugar. Eu pretendo ficar na Itália mesmo. Então, é. Eu acho que sim. Já tá dirigindo? Que carro você tá dirigindo? Eu tava pensando em comprar como primeiro carro um Astra. Só que minha mãe tá dizendo que gasta muito, então talvez eu pense em outro. Mas eu gosto de carro sedã, porque carro hatch é meio feio. Então, que carro você tá dirigindo aí? Vamos ver. Ou você ainda, você ainda você ainda não gosta de carro hatch? Ou tanto faz agora? A guitarra, como é que tá? Tô tocando um solo da hora? Tá da hora? Ah, isso é muito da hora, velho. Vamos ver quais são as respostas que eu vou ter, né? Espero que a vida tenha melhorado bastante, principalmente que a pandemia tenha acabado, mas eu acho que a pandemia vai, na verdade eu acho que a pandemia vai acabar esse ano, acho que, sei lá, lá pro final do ano já tem a vacina. Você cresceu? Porque eu eu, eu me eu me considero baixo, tenho 1,70, eu tenho 1,70 para quem não sabe. E eu me considero baixo. Então você cresceu, já tá com 1,80 ou 1, sei lá, 90 eu acho que é muito, então 1,82, 1,80, sei lá. Bom, pra ser sincero, não é que eu tenho muitas perguntas a mais que isso, tipo, eu só quero saber como é que as coisas que mudaram da. As coisas que mudaram da... em 10 anos. Então você que vai saber me responder tudo. Eu não tenho como perguntar pra você uma coisa que eu ainda não sei que aconteceu. Então se aconteceu alguma coisa diferente dessas perguntas aqui que eu fiz, eu fiz só umas perguntas básicas. Você me avisa aí. Vamos se comunicar aí. Já inventaram a máquina do tempo? Porque se inventaram, volta do passado e me fala. Cadê você? Cadê? Não te vejo. Você ainda não voltou. Cadê? É, acho que ainda não inventaram a máquina do tempo em 2030, hein? Porque senão você apareceria aqui. Mas é. Paradoxo temporal. <risos> Bom, então é isso. Esse vídeo aqui é bem curto. Eu só fiz pra... Tem uma coisinha legal, né? Vai que... Vamos ver o que que... como é que vai ser a minha reação em 2030. E... Eu vou ficando por aqui. Este é um vídeo no um tempo, este foi um vídeo no um tempo, este vai ser um vídeo um tempo. Então é isso. Até 2030, Lucas. Valeus, falou e foi. Tchau.